João não, como é que é que eu seguro? Aguinha, pai. Fechou? Eu seguro aqui. João, é o pé no chão. Aí. Legal. É mesmo? Já é, rapaziada. Já é, rapaziada. É para tudo. Aí. Vocês estão ligados já qualquer fita, né? Aquela energia. Oh, é o meu microfone mesmo tá dando microfone no bagulho? Tio? É? É, Começou Eau, <risos> eau Já é Vocês estão ligado? Aquela energia pra cima Firmeza total? Yeah, yeah, é energia yeah. pra cima, tudo que vai e volta Certo? Aí, DJ yeah. Yeah. E aí DJ put. E aí vai ah. Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Eau Aham, uhum, ok, pode crer, pode crer, pode crer Tá ligado, agora leve, pode crer que eu não pego Cê tá ligado na base, eu já celebro Não vem com essa cima, que eu sei que é beatbox. Isso aqui não é uma tala, virou uma luva de box Pra quebrar com você, não vem com a sua resposta Por isso que eu falo, sua ideia é oposta que eu canto a verdade Eu não preciso nem seu Jason Pony Pra me ter uma identidade É essa a questão Entende esse bagulho Melhor você parar Porque agora eu te debulho Melhor você parar Porque a revolta tá em ação Hoje minha rima é pior Que um vulcão e erupção Pra acabar com você Eu pego e já detono Cuidado porque a plateia Com a rima não decepciono Vamos pra cima de geral Fazendo um favor Vamos para cima de geral Fazendo um favor Ei, ei, ei, ei, ah, ah, ah, ah ei, demorou, demorou, demorou. Tava, ah, não deixava, tava, ah, não deixava. Essa é a história do arão que enxavava. Ah, não, deixava. não Aí, deixava, Só que sinceridade, cê só me estressa. eu converso, luva na esquerda. Mas aqui eu sou ambidestro. Sem o maluco, eu nem preciso. Cê não tá louco. Porque de gesso vai precisar mais um pouco. Depois que eu te quebrar acima vem grotesca, vai segundo a sua fantasia carnavalesca Você só aprende como pai como é que eu faço que Por vai dar certeza Suas assim, cimas já não são brava. você é um vulcão extinção Mas não adianta nada, com certeza Você não falta mais nenhuma lava Até porque com certeza Você é um dito cujo E com certeza você é só um marujo sua cima não vai nem soltar nem mais nenhuma lava Do que dois gordos de lava Tira os MC Papo reto, tio Deixa cair Ai, tio, papo reto, mano Papo reto Ai, vocês estão tá ligado, tio vamos. vamos botar, vamos botar, vamos botar. Quem gostou das rimas do Jornal faz barulho Quem gostou das rimas do dois Gordo faz barulho aí 1x0, um dois gordos Essa daqui foi sem to Hã? É sério? É sério? Sério? Tá bom então, vamos pedir mão, vamos pedir irmão. O MC pediu uma democracia um pouco mais elaborada, firmeza? Aê, vamos levantar a mão, quem gostou das rimas do jornal? 1 um a 0, 2, gordo, fechou rapaziada? Terminou, começa, DJ Puck Demorou, demorou, demorou, demorou, demorou, demorou. rapaziada Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E o que vocês querem ver? Sander. E o que vai escorrer? Sander! Aê meu truta, cê escutou o que o Aleph falou? Que com toda certeza vai pega fogo, cabaré Só que o dois bordo é pesado, cê vai comer drama Hoje você vai pro curral porque você é meu pangaré É só pra entender como é que eu faço, né filho? Porque com toda certeza que eu não sou covarde Vou comemorar te batendo, tem cabaré mais tarde pê. Piscaria mais Olha como é que eu faço Essa é a situação Até porque cê reparou cê é só um circo pelado Pra que cê pediu mão, seu esculacho é confirmado Cê sabe disso mano Com toda certeza nós arregaça Esse gesso na mão não adianta, minhas rimas que são massa Levanta a mão geral, levanta a mão geral Ó oh. Pode crer oh. Que a verdade é nua e crua No primeiro round ele até Me chamou de múmia, mas esse cara é vacilão É claro que eu sou múmia Lá em Israel na turma do vereador dragão É essa que é a cena É esse que é o ditado, por isso que é tá atrasado, me chamou de bangaré se deu mal, é aquele ditado, Leon Silvio Então enquanto tá ligado, você se dá mal por isso que eu falo, você é um boçal, você é ambidestro, verdade nu e crua você é ambidestro na rima, mas se serve duas puta que pariu, eu errei mas do mesmo jeito essa daqui é minha lei cê tá ligado mano, você já dá migué essa é a ideologia do rap, comemoração em cabaré? Vamos! Oh. Ah. Aí, <risos> Aí, é, é, é, é, é o seguinte, mano. O fundamento é básico. E eu só aceito terceiro. Se for de imediato terminou o round, começou o terceiro, ou se eu ouvir geral gritando terceiro, caso contrário, pai, votação firmeza. Então rapaziada, é vocês é entenderam? Que... Aí, ah, certo. Então vamos para a votação. Aí, quem gostou das rimas do dois gordo? Barulho? Quem gostou das rimas do Jonão? Barulho? Quem que é o terceiro round de barulho? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e volta, tá ligado? Bate e aí, e aí, e e aí, e aí, e aí, Quero ver, e quero ver. quero ver, quero ver. e e Quer falar de carnaval, sua rima tá bacana. Lembrei das máscaras pré-colombiana, é isso que acontece na verdade. Eu usei a da habilidade, adquiri a personalidade. É isso que entende, você não sai da laia, porque eu represento até os calamaya. Por isso que eu falo, aqui não é anônimo, mas eu sou a perfeição deles como astrônomo. Demorou, mas isso é um fato Falar de anônimo, matar tá que é anonimato Cê já ouviu síntese? Sim, da diferença, as máscaras caem Expressurizei com a minha presença Aprende como eu faço, camarada Desculpa, né, meu truta Mas a sua caminhada eu já encerro Foda-se o Imperador Dragão, Dragão minha família, eu assumo o trono de ferro Na moral, você sabe que eu sou pai Você tem razão, as máscaras, ela cai As máscaras, ela cai E eu vou dar um exemplo Eu te ganho há muitos anos, então sua máscara, ela já caiu faz tempo A máscara caiu faz tempo Mas o não tem penca a máscara cai, a sua máscara despenca Você já me ganha muito tempo, seu roubado você não lembra dos nossos dois últimos resultados? Dos últimos resultados, ele é o doção Eu lembro dos resultados pra da final Por isso que eu te falo, seu boçal. Você me ganhou nas duas Mas eu tenho dinheiro nacional Então demorou meu tudo Falo pra você, meu tru Você me tirou do nacional Agradeça algo Até porque não me chama de boçal. Porque eu vim das profundezes, Sou monstro abissal Vixe Porra, tá maluco aí? Só entra tá atrás de vixe Ô <risos> oh, rapaziada tem 14 anos de história essa parada aqui, tio E cada dia fica mais da hora, tá maluco, viado. Aí, quem gostou das imas do Jonão? Barulho! Vamos! Quem gostou das imas do Dois Gordo? Barulho! Vamos! Olha pra mim. Pô, nem vou, nem vou perder meu chegar, Todo mundo, mundo, eu vou te dar. Aí, vou pedir mão. Sem, sem dó, sem massagem. Sem massagem, pai.